Igualdade. Ah. Eu escrevi algumas frases rápidas e vou procurar uma frase dessas para fazer um vídeo. Por exemplo, na parte da teologia. Vocês conhecem a história de Moisés e o Monte Sinai. A história de Moisés e o Monte Sinai é que ele desceu o Monte Sinai com duas tábuas, uma em cada braço, esculpidas em pedra, gravadas na rocha da pedra, por uma energia vinda da parte celestial de uma divindade. O livro que nós temos, nesse nosso mundo, eram dez leis, mas a minha palavra a respeito desse tema é que haviam realmente duas tábuas, mas eram apenas uma lei numa tábua e uma e lei na outra tábua, pelo que eu estudei e concluí. É... Em uma das tábuas, este homem trazia a lei, a única lei do universo. Estava escrito na tábua, a única lei deste universo: igualdade. Na outra tábua, estava a I lei. Era a única I lei. Estava escrito sobre a tábua. A única e lei deste universo igualdade. O porquê disso eu digo: porquê? Por que a igualdade? Por quê? Por que, que eu concluí essa autêntica história deste, dessa passagem sacra na teologia? Por que em uma das tábuas não poderia estar escrito paz e na outra guerra? Por que em uma das tábuas não poderia estar escrito amor como a lei e na outra tábua escrita o ódio como a lei? como o ilegal o legal a lei o ilegal a lei por que em uma tábua não poderia estar escrito a felicidade na outra tristeza por que Deus e também o diabo no mesmo ser porque afinal não era apenas uma lei era uma ilê Eram duas tábuas Porque este ser Esse ser Criativo e destrutivo Destrutivo, no caso Da natureza Porque este ser Que criou o universo E o destruiu No propósito Da criação e destruição Escreveu essa palavra Na primeira tábua e na primeira tábua negativa. A primeira tábua positiva e a primeira tábua negativa. Por quê? Porque a igualdade na parte filosófica profundamente estudada é um sentimento inverso idêntico a si próprio. A igualdade antonomizada, no Antônio, tem a significância igualdade. Logicamente, foi explicado para você... Logicamente que foi colocado para você quando criança no seu colégio Que o antônimo da igualdade é a diferença. Que o antônimo do igual é o diferente. Lógico, isso foi colocado para você no teu colégio. Mas eu devo avisar a você com é, a certeza indubitável que é um engano. Um engano. Um engodo. Tem certas coisas na natureza preciosas e únicas. Sinais únicos, preciosos, que tem como antônimo identicamente a si próprios. Pelo que eu estudei, aprendi e ensinei na minha vida e morte aqui. E essas coisas que eu digo para você, é, são coisas que não é uma questão de opinião. É uma questão mesmo, tanto opinitiva como científica na parte teológica ou qualquer coisa, matemática, física, cromologia, química, cosmologia e, e todos os assuntos. Assim. É... A igualdade é o inverso do igual, porque ela é igual a si própria. É como eu pegar o meio, que é a representatividade da igualdade na, na dimensão. Eu pego o meio, e inverto o meio e eu vou ter o quê? O meio, não é? É o meio que eu tenho, não é verdade? E a mentira. Se você procurar a verdade, que é o sinônimo, e a mentira, que é o antônimo, ou mutuamente você vai achar o inverso do meio como o próprio meio. Né? Então faz o seguinte, traça uma reta no papel e coloca um tracinho ou um ponto no meio da reta, tá bom? aí você mede o lado direito do tracinho o lado esquerdo do tracinho, que seria a lei, e aí lei. E me diga os centímetros, metros, quilômetros ou milímetros que você tem na direita e na esquerda de acordo com o centro de uma reta. E você vai perceber que o lado direito e o lado esquerdo têm medidas iguais. O meio é a igualdade. Então essa é a história de um homem que desceu um monte com duas tábuas que representavam a lei única de todo o universo e a lei única do vazio universal, ou mutuamente. que eu estudei, é, aprendi e ensinei, falando e escutando minha própria voz, porque fui solitário no meu caminho. Eu escuto, falo comigo mesmo, escuto as minhas palavras e sigo. Às vezes não sigo, obedeço. Às vezes não obedeço. Mas eu sou sozinho. Assim, assim. Considero sozinho, porque eu olho para o mundo e nada a ver com a autêntica forma da natureza. Nada a ver esse mundo que ele está com a forma autêntica da natureza. Nada a ver. Então eu, eu me acho solitário, solitude. Então, quando eu estudei a igualdade e tudo quanto é coisa que você pode imaginar, por exemplo, na parte dos sentimentos, dos sentidos, eu percebi que a igualdade ela é a origem de qualquer sentimento. O amor, a paz, os sentimentos positivos, por exemplo, como amor, paz, prazer, felicidade, é, ambição, é, sonhar é, se origina da igualdade autêntico, o autêntico sentimento o autêntico sentimento baseado nessas questões positivas ela se origina da igualdade mas há um outro sentimento que não é o autêntico sentimento ou seja, você não tem a autoria de sentir Quando você sente algo que você não tem autoria de sentir, você não é o autor do sentimento, quando você sente algo onde, você, onde não te perguntam se você quer ou não quer, ou na probabilidade do talvez quer metade, não quer a outra metade, Não é um sentimento autêntico no caso, porque é um sentimento que é colocado em você como um programa colocado num computador. É, é como se fosse um software de uma alma colocado no teu corpo, um vírus de uma alma no teu corpo, a qual você não não tem a escolha de sentir. É um ódio que você sente que não é teu não é... não tem destino a você é um amor que você sente que não se origina de você e... eu tenho esse tipo de sentimento como um sentimento de ilusão para ser delicado e eu estudo sentimentos autênticos, coisas autênticas eu prefiro estudar coisas autênticas, mesmo que sejam humildes eu não estou falando de autêntico diamante seu plástico, a igualdade é o código fonte do universo, porque eu estudei a natureza na humildade da vida que eu, que eu pude possuir aqui mesmo não tendo a, a, a, a chance de ter uma diplomas e faculdades, é... isso não me impediu de ter os meus sonhos voltados a... aos estudos. E eu me tornei um autodidata. Eu me enveredei pelos caminhos da física, matemática... Teologia, filosofia, cromologia, cosmologia e tal. Eu estou fazendo uma gravação. Um minutinho só, por favor. Só um minutinho, fecha a porta um pouquinho. Que eu estou fazendo uma gravação. Desculpe, eu estou com uma questão. E... Eu me enveredei por esses caminhos. E estudando a partícula, o átomo, a... estudando o, o micro, o macro, estudando o grande, o pequeno, o... estudando o tempo e espaço, estudando a origem e o destino de uma partícula, de um átomo, molécula, célula, bactérias, colônias de bactérias, corais, eu concluí que o código-fonte daqui é igualitário, eu diria pra você. É igualitário. E é a fonte original e de destino. É onde despeja a cachoeira no final. É a nascente e o falecimento do universo. Esse universo. Nesse universo, a... tudo que há aqui, todas cores, todas formas, ideias, sentimentos, filosofias, ciências e iniciências, atitudes e inatitudes, se originaram e se destinarão à igualdade, eu diria a você. É que esse lugar está em deformação, eu devo avisá-los. Eu avisá-los que ocorreu uma algo que eu não vou citar nesse filme, mas ocorreu uma questão aqui que que não posso nem chamar de questão, porque a própria palavra questão é igualitária e o que ocorreu aqui não é algo ligado a uma equação, a uma questão, é a uma conta, é o que o máximo que eu posso te dizer, né? Então eu, eu, assim, eu proponho, porque eu já não imponho nada, nem exponho nada, porque eu já cheguei ao ciclo de propor. Esse negócio de impor coisas para os outros é ser imperador, entendeu? E as coisas também, de expor assuntos, é coisa de esperançoso, de esperança. A esperança é o passado, a imperação é o futuro, eu já estou já no ciclo do presente, que é a igualdade do tempo, então eu proponho, eu já fico entre os dois, porque eu não sou trouxa, você me perdoe, eu sou otário, otário eu me considero malandro, otário, eu vou até esses dois lados, eu vou até a cabeça do malandro e até os pés do otário, só. Abaixo disso, é, seria ser trouxa. E eu não, não, me, não consigo engolir, ser enganado. Porque o engano, ele é, é originado da ganância. A pessoa que engana é a pessoa que tem a ganância da riqueza porque a palavra gana mais a palavra en que significa vida na nossa linguagem a mentira eu curto a mentira eu curto a mentira e a verdade numa mistura porque a mentira ela Autenticamente ela está ligada à destruição deste universo, que é o vazio. O vazio, a morte, é a mentira é tirar da mente. A mentira vem da, da palavra mente, tira, tirar da mente. Quando alguém mente, ele procura esconder, tirar, ocultar né? tirar da mente. Se eu quero mentir pra você, eu quero que você se esqueça de algo que você tem de lembrança minha. Eu faço o possível pra te tirar da cabeça a memória a qual eu não quero que você possua de mim. E a palavra verdade já vem da palavra da... da, da colocação, do ver. Do enxergar, ver, ver, enxergar, não é a mentira, é a cegueira, é o vazio, e a verdade é enxergar, então eu, eu fico entre a mentira e a verdade, Exatamente entre a verdade e a mentira. Esse ponto que eu fico é chamado de equilíbrio. É o equilíbrio. O equilíbrio é estar entre o certo e o errado, autêntico, o equilíbrio autêntico. Que é quando a certeza e a erratez é de sua própria autoria relacionada a você mesmo. Esse equilíbrio, ele é a palavra que vem do latim equa, o que é igual, que é o código-fonte, como eu falei. As pessoas, quando falam, ah, aquele cara é equilibrado, as pessoas têm uma sensação positiva. Porque no momento a igualdade é a salvação. A igualdade é a cura nesse instante do universo aqui. Porque nós estamos numa extremidade negativa do universo, né? Aqui a destruição, ela está magneticamente ligada ao espaço-tempo. O tempo espacial está indo para o vazio. Então as pessoas, elas têm o um instinto de, de pensar, é, visualizar no seu subconsciente ou consciente a igualdade como algo bom. Ah, aquele cara é igualitário, então ele é uma pessoa boa. Mas a igualdade autêntica é o, é o intermédio entre o bem e o mal. Digamos que o protermédio, que o intermédio ainda é algo dentro, e a igualdade está dentro e fora do centro. Então é uma, algo, não é algo intermediário nem extermediário, é, a, proter, é o, o, a promediação, é promediar. É a prosperar. Prosperar, né? E... e o equilíbrio, ele é baseado na palavra equal, que do latim significa igual. E a palavra "líbrios que é o signo de libra da balança. que a balança tem dois pratos, tem um prato direito e um prato esquerdo, lembrando também que a balança, ela tem um eixo central, que ampara os dois pratos, então o um equilíbrio é a igualdade dos pratos em uma balança. É... Voltando ao assunto, a, essa questão é, psicológica que as pessoas têm, sabe? Aquela pessoa é, é equilibrada, então ela é uma pessoa boa. É natural porque você quando está mal, quando você está num ambiente negativo, você vê a igualdade como algo bom. Se você estivesse num paraíso, você teria a igualdade como algo mau. A igualdade é um alicerce guia, que leva a um símbolo que te leva ao meio do universo. A meditação, a meditação também é uma espécie que quando você fala aquele cara está meditando, você fala, tá, então ele está em estado de paz, de espírito, não é? Se eu vou te ensinar a meditação, você tem uma, uma focalização interligada a algo positivo, é algo que ah, eu preciso meditar para me curar, preciso da meditação para sabedoria, a meditação para encontrar Deus ou uma divindade, a meditação para alcançar meu sonho. Mas a meditação é o um médium, e o médium é o inverso do médium, que é o igual numa outra palavra. médio é o meio do caminho, meditar é estar entre um estado é, pacífico e beligerante, espiritual e empírico e físico. É, meditar é estar entre o bem e o mal na sua concentração. É que as pessoas usam a meditação, como eu falei, para se curar porque elas estão adoentadas. Né? Nesse lugar aqui o o copo de cristal se quebra em um segundo, abrindo os dedos, mas para criá-los são centenas de anos. Então, é fácil. Aqui nós estamos no, no impulso magnético do mal. Até aí legal, até aí legal eu diria. É ilegal, talvez. Né? O mal é... é natural. A morte. O vazio é o fim. Natural. O que, que acontece aqui é que o mal aqui atravessou a fronteira da humildade, entendeu? Então o que era mal e o que representava destruição do propósito, o propósito de destruir, se tornou assassinato, se tornou o destruído, o autodestruído se tornou um assassinado aqui nesse nosso mundo, no momento, nesse lugar onde eu estou. Nesse lugar onde eu estou, é, ocorrem assassinatos, muitos assassinatos, todos os dias. Só para você ter uma ideia, é, os seres daqui, eles estão em tal ponto de, é, de ciclo que eu diria que é um ciclo idiótico, que eles fabricam o revólver. Eles fabricam uma arma para assassinato que dura mais que eles, entendeu? Por isso que eu digo que é idiótico, porque você cria um instrumento de assassinato que dura mais que o teu corpo. Ou seja, ele está no teu futuro. Você criou uma coisa que está lá no futuro, ela vai durar. Então, o assassinato é algo no momento que eu diria que é a longo prazo, porque os instrumentos de assassinato duram mais que as próprias pessoas que recebem a imputação, do objetivo desses instrumentos um corpo humano colocado do lado de um revólver ah, vamos ser bem radical eu pego um bilhão de pessoas um bilhão de animais e coloco parados sem se multiplicar estáticos e do lado eu coloco uma arma de fogo com aço, carbono sei lá que inoxidado, que oxida uma coisa que eles fazem aí, que tem uma concentração atômica de aço que não tem espaço para passar uma agulha entre os átomos, de tão concentrado que é o aço. Se eu pego um bilhão de, de animais e boto lado a lado com uma arma só, em poucos anos esses animais desaparecem e a arma continua. Assim, sem disparar. Eu não tô falando de disparar. É uma coisa estática. Ela dura mais que a gente. É, é, sabe? É idiótico isso aí. É, não é uma coisa assim que eu diria que é genial, malignamente genial, diabolicamente. Eu não acho diabólico isso. Assim. Eu acho bestial. Besta, estúpido. Aí hoje mesmo, hoje mesmo eu tava falando comigo enquanto eu tomava banho. Eu, é, eu tava conversando comigo, pensando. Eu falei: Vamos supor que eu seja um, um freelancer. Eu sou um cara que faz suporte em computadores, freelancer, e a maior fábrica de armas do mundo me contrata para consertar o computador, e eu faço serviços freelancers assim, de vez em quando eu vou lá, faço serviço, converso, porque eu sou uma pessoa muito comunicativa, e converso com o presidente, com o faxineiro, por igual. Do mesmo jeito, com o mesmo respeito, mesmo desrespeito. E passam-se anos, e um dia eu estou nessa empresa, e um grupo de pessoas de gravata chega na minha sala e fala assim, nós precisamos falar com você. Eu falo, pode dizer. É o seguinte, olha, nós conhecemos você há muitos anos E nós estávamos analisando você nesses anos todos Quando você ia embora nós falávamos Puxa, uma pessoa assim que não tem quase nada Tem uma sabedoria interessante não é Uma coisa assim que especial E olha, eu vou, vamos ser francos com você O presidente da nossa empresa Que é a maior empresa de armas no mundo ele morreu, faleceu. Nós estamos sem presidente. E nós, assim, conversando, é... chegamos à conclusão que você é a pessoa ideal para ser o presidente da nossa empresa. Você aceita ser o presidente da empresa? O presidente único, o dono da empresa, o proprietário de... da maioria total das ações da empresa e assim de repente aí eu olho para eles e digo assim eu aceito e daí eles me depositam em minha conta bancária um milhão de dólares para que eu comece a me vestir melhor na primeira semana eu recebo um milhão de dólares na minha conta bancária para ter terno e carro, para estar condizente, já no início, a minha condição de presidente. E ao fim dessa primeira semana, ocorrerá a primeira reunião, onde será a minha primeira ata como presidente, a minha primeira decisão presidencial. E eu passo pela empresa, vejo funcionários mantendo a empresa viva, pintando as paredes, reformando, vejo o pessoal chegando com novos, novas tecnologias e eu entrando na empresa e vejo pessoas consertando coisas que estão quebrando para manter a empresa. E eu entro na sala de reuniões da presidência e há uma mesa grande, gigantesca e o meu lugar é a cabeceira da mesa. E eu já me sento como presidente, é, onde toda a documentação já foi executada em cartórios, assim, de tribunas internacionais, como o proprietário da, da mega empresa internacional. Então sentam-se na mesa cerca de 30, 40 pessoas. E todos olham para mim, porque a primeira palavra se origina da minha boca, como presidente. Eu origino, eu a primeira palavra é a minha palavra. E a última palavra será a minha palavra. Então eu vou levantar um tópico e esse tópico será comentado entre toda a mesa e no final da reunião eu finalizarei o tópico. Eu darei a palavra final sobre a questão e a palavra do presidente acabou então eu inicio a reunião perguntando a todos nossa empresa tem quantos funcionários aí eles me falam nossa empresa tem 100 mil funcionários eu falo incluindo vocês incluindo vocês. eu falei ok ok nossa empresa tem 100 mil funcionários incluindo vocês e qual é o capital total de nossa empresa físico. Não estou falando de comércio. Estou falando do capital físico. De equipamentos, aparelhagens, imóveis, é, in, dinheiro investido em bolsas de valores, em, em ações, em títulos ao portador e coisas assim. O total, eu quero agora aqui, o total do valor dessa empresa. Não quero saber de comércio, quanto está lucrando, quanto não dá. O que tem nas lojas, o que não tem. Qual é o total? Aí eles chegam para mim e falam, olha, o total é de 50 bilhões de dólares. É o total do nosso capital. Passado, presente, futuro, é isso aí. Falei, tá legal, e esse capital é imediato. Imediato, capital imediato. Eu falo muito bem. Então a minha primeira atitude, a minha primeira ata como presidente da empresa multinacional de armas, a maior empresa do mundo, é declarar falência proposital, é declarar a derrota no mercado proposital, o dinheiro que foi, esse dinheiro todo aí, ele vai ser capturado e vai ser distribuído por todos os funcionários. E por igual e tal. A empresa será finalizada, as máquinas serão desmontadas e a empresa não existirá mais. Eu encerro a empresa. É a minha primeira decisão. dizer a vocês eu faço isso de graça eu não quero a minha parte aí eu quero que vocês retirem do mercado todos os objetos que estão nas lojas e quero que vocês mantenham um escritório ligado à polícia para questões jurídicas de balística e coisas técnicas deixem por uns cinco anos um suporte técnico apenas para a polícia é, coloquem uma ata oficial que a empresa não oferece nem se responsabiliza mais por sua marca mesmo comprada por alguém a empresa se encerrou no futuro toda e qualquer pessoa que possuir um objeto da marca dessa empresa ela será restituída em dobro pelo preço, o valor que ela pagou pelo objeto Isso será pago pelos custos da própria empresa No valor que vocês me passaram E é apenas isso Podem falar a respeito e eu espero E daí os 40 diretores, superintendentes O caramba, quatro vão falar, de dialogar e papapá Aí eles vão olhar para mim de novo Com o olhar no começo e falar Qual é a sua decisão? Eu falo, a minha última decisão como presidente dessa empresa é continuar com a minha primeira decisão e pedir um documento do meu afastamento completo disso após assinado a falência da empresa. Primeiro vamos assinar a falência, assinamos a falência, eu assino e após isso eu assino a mim, o meu afastamento total e completo dessa instituição. Foi isso que eu pensei hoje tomando banho. Porque eu percebo que eu tô mantendo uma natureza de assassinato. Eu tô, eu tô mantendo o assassinato. Eu tô pintando as paredes do assassino e do assassinado. Eu tô reformando, eu estou mantendo, fazendo a manutenção. O governo é cúmplice, porque ele recebe meus impostos e me dá aval para trabalhar. E os juízes são cúmplices, porque os juízes são funcionários públicos adaptados ao governo, adeptos ao governo. São instituições públicas governamentais. Então, virou uma coisa idiótica, porque eu, eu boto como um advogado de defesa um cliente meu que foi assassinado a tiro. E o próprio juiz que está na minha frente é um juiz que permitiu o aval da, do funcionamento da fábrica que baleou o meu cliente. E é o juiz que definirá o caso. E daí numa submissão geral da nação e nós apenas culpamos quem apertou o gatilho apenas quem apertou o gatilho está no, no, no banco dos réus e quem fabricou o instrumento se o cara não fabricasse o instrumento o gatilho não teria sido apertado não é mesmo, logicamente se eu não fabrico armas não permito a venda de armas como governante não permito como juiz não não não dou o aval de funcionamento não permito o aval de funcionamento como empresário não, não me permito a fabricar o último que é o condenado que é o, o laço da corda mais fraco que ele só mexeu um dedo no caso é a única pessoa que vai pro banco dos réus mas no banco dos réus eu como um juiz colocaria o dono da empresa o presidente da república o governador da cidade da fábrica o dono da empresa e se eu for vendo isso quem fabrica pólvora, chumbo, bala aço para essas coisas ia ser um banco dos réus assim com milhares de pessoas tá idiótico e eu digo isso, eu sei que é um assunto, né? Que enche o saco. Ah, eu digo isso para ninguém se enganar. Eu digo isso para ninguém se enganar que, sabe, que. Entendeu? Você tá entendendo o que eu tô falando, né? Então, eu tô com 42 minutos de fúria. É... é apenas um toque que eu tô dando e... e eu vou encerrar o filme assim com esse toque E eu vou colocar esse filme Em zonas públicas Da internet como o YouTube Que é o que eu consigo fazer né? Eu não.. o que eu consigo fazer no momento é usar a palavra assim eu vou ter lá 50 views, 80, que eu. 80 pessoas vão assistir, 100, e é um assunto que todo mundo deveria assistir. Sem brincadeira. Mas. É o que eu posso fazer. Então é. A cura do assassinato. A cura do assassinato, que é a tragédia que envolve o mundo inteiro, é assassina o teu um assassino. Essa é a cura. Procura saber onde está o assassino. O assassino está na origem do assassinato. Não é o dedo que aperta o gatilho. É algo antes. É algo antes que tem que ser assassinado. É a cura do assassinato. Eu agradeço o fundo musical e igualdade a todos.